Olá, tudo bem? Eu fui convidado pela empresa Zscaler, que é uma empresa de tecnologia e segurança, para fazer uma apresentação sobre Bitcoin e criptomoedas, como elas funcionam, né, explicando um pouquinho também desse mercado. Ficou uma apresentação muito interessante e eles me autorizaram a compartilhar esse conteúdo aqui no canal do YouTube. Então, pessoal, deixa aqui um obrigado para a Zscaler, que é uma empresa muito bacana. Vou deixar inclusive o link aqui abaixo desse vídeo, tá? Então, deixa também o um like aqui, se inscreve no canal e ative todas as notificações e aconselho aí você assistir essa apresentação até o final. Vamos lá então. Bem, galera, aqui estamos com o André Fault, né, que eu comentei no início, é o especialista em blockchain, criptomoedas, também, e aí para você entender, André, aqui é a gente tá no mix aqui entre engenheiros, pessoal técnico e pessoal executivo, né? Mas somos todos fundamentalmente geeks. Uhum. A gente está no, no, no mercado aqui, no perfil do pessoal que gosta, né? De gosta de entender o brinquedo por dentro. aí. Então, é, tanto é que a, a aderência aqui do evento foi super legal, bastante gente aqui aceitou o nosso convite. E aí a, a ideia aqui é justamente ser, aí, compartilhar um pouco da sua experiência, enfim, apresentar aí quais são os fundamentos técnicos e, e, e de talvez uma pitada de negócios também sobre o mundo das criptomoedas, que ultimamente está bombando, né, cara? E, e a curiosidade bomba junto, então passo a palavra para você, te agradeço aí a participação, Eu acho que você é um cara super concorrido aí de agenda, tem um, o André tem um canal no YouTube super é, frequentado aí, tem muitos seguidores, então só tenho a agradecer aí a sua disponibilidade e manda bala, cara, o palco é seu. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado aí, Felipe, né, pelo convite. Alisson também. Thank you, Alisson. É, fiquei muito feliz pelo convite de vocês, né? Vocês queriam ser é uma empresa grande aí com, né, de segurança. Enfim, acho que fiquei bem, bem interessante, faz sentido a, aqui a apresentação, né? Com certeza vai ser interessante para vocês. Então, falar aqui sobre Bitcoin, né? Bitcoin também, criptomoedas em geral, como funciona né? Esse, é, isso aqui, né? Porque é, uma, é uma, para várias pessoas é um, um bicho de sete cabeças, né? O que, que é o Bitcoin, como funciona, as pessoas não entendem. Acho que uma coisa super complicada e, de fato, é... Né, certo de certa forma complicado né mas é, para o usuário final ali realmente não é uma coisa de outro mundo né hoje em dia é muito fácil você poder usar Bitcoin eu vou comentar então como funciona tá então Bitcoin digital money our future né isso aqui eu gosto de falar muito também sobre isso uh, então pessoal sobre mim só comentar para vocês né que nem o Felipe o Felipe mencionou eu tenho um canal no YouTube né, eu tô no mercado aí de criptomoedas desde 2014 né então eu comecei lá em 2014 minerando minerava Litecoin né é, um amigo meu na praia falou para mim sobre sobre Bitcoin nem sabia que existia quando ele falou para mim que existia isso como assim existe uma moeda que você pode transferir para qualquer pessoa do mundo pagar sem conhecer a pessoa de forma segura né sem depender de um, de um banco de uma do um intermediário eu quando, eu quando eu descobri isso aí que existe algo desse tipo eu fiquei maluco e fui para casa, comecei a pesquisar e desde então eu fiquei fissurado e comecei realmente a né, entrar fundo nesse mercado. Né? Então eu tenho um canal no YouTube hoje em dia, eu, eu sou trader também, então eu estou sempre fazendo, né, operando Bitcoin, fazendo long, meus longs e shorts, né um mercado que é um, é, uma, é um mercado super difícil tá, de fazer operação também inclusive, é, então eu estou aqui dia a dia né, fazendo meus trades. Né, de Bitcoin e outras criptomoedas também. Daí tá, eu faço no meu canal análise fundamental, falo sobre, sobre algumas moedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. Né? Eu faço análise gráfica também, né? então baseada em técnicas ali como Dow, Elliot, né? Week of again, again e também falo que faço também a análise on-chain porque o Bitcoin e todas as criptomoedas têm que você analisar o on-chain também, o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo na, na rede, na, na, na cadeia de blocos, né? Essas pessoas estão vendendo Bitcoin, estão transferindo mais, tudo você pode analisar aí, isso é bem interessante também de fazer, tá? Então, vou falar aqui uh, sobre Bitcoin, então, o que você sabe aí sobre Bitcoin? Estou bem curioso para saber também, né? Eu quero ver as perguntas de vocês. Como é que surgiu? Né? O que está por trás dessa tecnologia disruptiva? O que é blockchain e por que é seguro, né? Então, é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Então, a principal questão, né, pessoal? Por exemplo, eu estou aqui agora, não sei se você sabe, mas eu estou agora nesse momento na Tailândia, né? Que são 4 horas da manhã, estou fazendo a apresentação para vocês. Então, é, imagina se o Felipe, por exemplo, quer fazer uma, me enviar dinheiro, né? O Felipe quer me enviar um dinheiro, digamos que o Felipe quer me enviar um, um bilhão de dólares, né? Do Brasil para a Tailândia, né? Então, como é que o Felipe faz isso hoje em dia, né? De forma rápida. É muito complicado de fazer hoje em dia. Então, o Bitcoin veio, né, para poder resolver esse problema, né, inclusive, você transferir altas quantidades de dinheiro de forma rápida e barata, né, e sem de forma totalmente segura. Então, o blockchain ele é seguro. O problema do o problema todo é que as pessoas que estão usando, que às vezes elas não têm uma... a parte de segurança não está muito clara para elas e acabam cometendo erros, né? Mas o blockchain em si ele é seguro. Né? O problema são as pessoas que estão usando ali as bitcoins e acabam sendo hackeadas, enfim, né? Então, aí pode ser uma solução também da, da Zscaler de né, ajudar nesse sentido, porque a gente está cansado de ver também vários né, casos de ransomware, é, né? Vários problemas acontecem em em, um, em redes né, de computadores, de empresas, enfim. Lá nos Estados Unidos teve um caso, por exemplo, de, de redes inteiras de computadores sendo atacadas né, e com, com ransomware, que as pessoas. É, até um o Brasil parando. também, né, André? A gente, tem, a gente tem bastante casos aqui também. E até o, o perfil do público que está aqui, né? A gente muitas vezes, quando ouve falar em Bitcoin, o pessoal até se assusta um pouco, porque o Bitcoin é simplesmente a moeda é. oficial de pedido de resgate uhum. de sequestradores, né? Então, é, o ransom é basicamente é um sequestro de dados que o criminoso devolve mediante o pagamento através de Bitcoin, né? Exatamente. Enfim. Exatamente. Então, é... Tem essa, tem essa fama ruim, né? O Bitcoin tem essa, as criptomoedas têm essa fama ruim, mas é realmente se A gente pensar também, né? o dinheiro, né? o papel também, você pode fazer a mesma coisa, só que o Bitcoin você pode transacionar na internet, né? sem, sem, sem, sem, sem encontrar uma pessoa fisicamente para pegar o dinheiro, por exemplo. Você pode fazer pela internet. Então, por isso ele é muito usado para esse tipo de ataque também, né? Então, pessoal, vamos comentar pra, primeiramente sobre a história aqui do Bitcoin, comentar para vocês, porque muitas pessoas pensam que o Bitcoin foi a. a é a primeira tentativa, né? E a primeira coisa que surgiu do nada. Na verdade, isso vem há muitos anos aí, né? Na verdade, até mais do que eu coloquei aqui. Então, mais de 30 anos as pessoas vêm falando sobre isso, de criar uma moeda digital na internet que você pode pagar e, e, e sem depender das pessoas. Inclusive, o PayPal né, foi criado meio com essa ideia também, né, de poder resolver esse problema, de poder pagar, pagar pessoas, né, sem depender ali do, do banco, enfim, mas acabou né, acabou ficando centralizado também. Tá, mas então, em 1998, o Veidai né, teve, uma, teve a... a Dai teve a ideia de, de como uma criptomoeda poderia funcionar. O cara que é um cientista, um cientista lá também, né? É, ultra nerd, né? O cara foi criar também, queria criar uma criptomoeda. Né? Então, 2000, 2008 teve a grande crise econômica do século XXI, né? Então, a maior falência lá da história dos Estados Unidos. E com isso aí veio todo um resgate dos bancos, né? Enfim, impressão de dinheiro também. E, e lá, em dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi Nakamoto então publica o Bitcoin. Peer-to-peer -peer Electronic Cash System, né, que é, a, a, ele publicou o white paper chamado do Bitcoin, apresentando a solução, né, para poder criar uma moeda que é descentralizada, que não depende, né, de uma, de uma entidade que vai gerar essas moedas, eu vou falar, falar um pouquinho também no final da apresentação aqui sobre como funciona a geração da, da, das moedas, né, do Bitcoin. E 13 de janeiro de 2009, teve o primeiro bloco Genesis, né, que é o bloco que foi é, criado, onde foi gerado o Bitcoin. Dia 3 de janeiro de 2009 foi gerado esse bloco. Inclusive, nesse bloco tem uma mensagem sobre essa crise econômica do século XXI. Tá, uma mensagem do Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo do criador do Bitcoin. Ninguém sabe quem é, quem é essa pessoa ou quem, ou quem é pode ser um grupo de pessoas também, né? ninguém sabe quem é. Ele deixou uma mensagem né, nesse bloco, dia 3 de janeiro, sobre essa crise de 2008. Né? E hoje o Bitcoin, aí, até, até 2021, tem um crescimento de 197% do mercado ao ano tá então nos últimos 10 anos aí cresce 197 por cento tá bom então pessoal grandes atores aqui né o Wei dai aqui gera da computação ele introduziu o b money em 1998 o nick sabo né cientista da computação introduziu introduziu o bit gold contratos inteligentes tá o rafini também que foi um cara muito importante né ele fez a ele foi o primeiro cara que criou a, o sistema de prova de trabalho reutilizável, ou seja, um proof of work, né, que é como funciona o Bitcoin hoje em dia, para você é, confirmar uma, uma operação, uma, uma transação na rede, você tem que fazer uma prova de trabalho, né, a, a mineração funciona assim. E, ele, ele, e esse foi o cara que recebeu a primeira transação da rede Bitcoin em 2000, 2009. Inclusive, ele tem um tweet lá né, no Twitter é, falando: olha, recebi a transação do Bitcoin. Foi o cara que botou na história lá em 2009 esse tweet. Né. E depois aqui, né, a Satoshi Nakamoto, em 2009. Algumas pessoas falam que sou eu, tá? Mas eu não, não tenho capacidade de, de fazer isso, né, de programar. Eu programo também lá em, em C, C, mas não, não, infelizmente não, não fui eu o criador do, do Bitcoin, né? Porque senão eu teria aqui mais de um milhão de, de Bitcoins na minha mão. É, e, então. Eu acho que foi essa a linguagem mesmo do Bitcoin, né? Eu acho que foi C. Né? C, é. O Bitcoin foi criado em C. Então, é, Satoshi Nakamoto tem um cara também chamado aqui Dorian Satoshi Nakamoto, que o pessoal dizia que é ele, né? Que o cara é, é também é asiático, enfim, mas o cara ne, não nega que é ele. Então tem já vários atores aí, né? E o Bitcoin foi o primeiro que. A primeira solução que funcionou, de fato. Porque as demais falharam, não funcionaram. E o Bitcoin funcionou, né? E ninguém sabia que ia funcionar até então, né? E quando. Tanto que na época era super arriscado, né? Até para mim ali ficava na dúvida: será que esse negócio vai, vai, não vai. E por isso que hoje em dia o Bitcoin aí tem até o livro Bitcoin Standard mostra que, né? Por isso que a rede do Bitcoin hoje em dia, né? O Bitcoin tem valor também. As pessoas não entendiam o que era, o valor que ele tinha. Hoje as pessoas começam a entender ao longo do tempo, entendendo mais, e daqui é provavelmente há 5, 10 anos, vão entender mais ainda, né? E o preço do Bitcoin vai estar lá em cima, porque é um ativo bem escasso, né, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então o que foi o Bitcoin? Né? Ele foi uh, habilitado por um software de código aberto chamado o Bitcoin Core, esse é um, um código né, open source, que foi colocado lá no GitHub, né? o GitHub, vocês devem conhecer, é uma, uma rede social de desenvolvedores né, e geeks, onde os projetos sérios são hospedados, né? então as pessoas hospedam lá e, e desde 2014 lá tem um pessoal que faz a manutenção, né, aprimorando sempre o código e, e lá o Vladimir uh, Vanderlan é o atual, uh, o cara que mantém lá o software do Bitcoin Core. Tá? mas existem mais pessoas por junto também com ele né então uh, como que tá hoje o Bitcoin lá no, no GitHub né tem cerca de 51.700 pessoas que são Stargazers que estão lá é, olhando o programa né o que tá acontecendo uh, de forma assim né superficial 3.800 Watchers né são pessoas que monitoram todas as atividades que acontecem lá no, no, no GitHub né e 28 membros né que são administradores, incluindo ali o Vanderlan, que eu acabei de comentar, que são pessoas que implementam coisas no Bitcoin né? e sugerem melhorias, inclusive, para o Bitcoin. Tá? Então, inclusive, teve um update agora do Bitcoin também para aprimorar a questão das taxas, enfim. Né? E tudo isso é feito de forma bem, assim, é... É... tem que ser acordada, inclusive, com os mineradores, né? com toda a rede do Bitcoin para poder colocar um update aí né? para rodar. Tá? Então, vamos lá aqui. O que é o Bitcoin, então? Tem também aqui ó, a questão das, das, das corretoras, né? corretoras centralizadas e descentralizadas. Então, existem dois tipos de corretoras. Você pode uh, comprar e vender Bitcoin numa uma corretora centralizada ou você pode uh, comprar e vender numa corretora descentralizada que roda na blockchain. Né? Que, que, por exemplo, a Uniswap, você deve conhecer também. Tem PancakeSwap, são corretoras descentralizadas que rodam no próprio blockchain. Né? Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre Ethereum, porque o Ethereum, né, a, o sistema de, de contratos inteligentes, inteligentes permite... Né, a gente criar soluções né, financeiras descentralizadas. Né? Então, tem mais de 200 milhões de proprietários de Bitcoin né, e 40% de taxa anual de crescimento do número de proprietários de Bitcoin, tá? que são endereços né, de Bitcoin que são criados né, diariamente. Aí. Então, vamos lá. Como funciona o Bitcoin, pessoal? Então, como é que funciona né, o Bitcoin? Para você. Usar Bitcoin, para quem não tem ainda Bitcoin e acha que é muito complicado, você pode simplesmente baixar uma carteira né, para o seu celular, para o seu tablet, computador, né, você pode baixar a carteira e criar, simplesmente criar uma carteira de Bitcoin em cerca de, de alguns segundos. Né? Então a carteira é uma carteira pública né, que você pode então receber. É, Bitcoin e a partir daí você pode entrar na rede, você pode uh, uh, enviar Bitcoin e receber, né? Então basicamente você instala a carteira e você compartilha o seu endereço público, né? Obviamente tem dois tipos de endereço, público e privado. O privado você usa para assinar, assinar uma transação e o público você usa para poder passar para as pessoas que querem fazer uma transferência para você então funciona de forma tudo de forma criptografada né vocês devem falar bastante sobre isso aí sobre SSL né HTTPS então tudo funciona de, de forma criptografada bem parecido como como e-mail tá então a é peer-to-peer mesmo um, então aqui como que funciona né existe um livro de contabilidade de, de registros né que é chamado blockchain e todas as transações são confirmadas, são incluídas nessa cadeia de blocos. Então, é basicamente assim, quando eu vou fazer uma transferência do, do, do Bitcoin né, para alguma pessoa, eu, eu crio lá uma transação, eu boto essa transação essa transação pública na rede, e essa transação é validada pelos mineradores. Né? Então, existe um grupo de pessoas e máquinas né, que ficam lá minerando, né? ou seja, processando esses, esses blocos é, e, e garantindo a segurança da rede. Tá? Então, quanto, quanto mais... Pessoas diferentes minerando e processando esses, esses blocos, né? Mais segura é a rede. Então, e essa cadeia de blocos funciona de, de, de ordem cronológica, ou seja, você não pode mudar o passado, tá? Então, é, todos, os, todos os nodes, né, do Bitcoin são sincronizados, então você não tem como mudar mais uma ordem, né, de um bloco depois que foi criado. Então a transação, ela é, é permanente, né, e fica na história do Bitcoin para sempre lá. Tudo que você fizer, uma transação que você fizer no Bitcoin não tem como ser modificada mais, tá? Então vamos lá, então sobre a transação do Bitcoin, né, você tem uma, uma chave privada que, é, que você usa para assinar as transações, né, e você tem a chave pública para receber, né, então todas essas, essas transações são confirmadas pela mineração, e, e a mineração, pessoal, acho que até vocês comentado, comentaram um pouquinho aí que tinham algumas máquinas aí minerando Bitcoin em algum lugar aí, né, num data center de alguém aí, é, a mineração é basicamente um, um, uma, você tem um uma conjunto, né, de... de... De cálculos matemáticos rodando ali, para poder é, completar um bloco, né? Um bloco de, do Bitcoin. Então, a cada 10 minutos, na rede de Bitcoin, é, é, é fechado um bloco, né? Um bloco de. de é, um novo bloco, né? E esse bloco é, inclu, é incluso todas as transações de Bitcoin. Né? Você inclui, inclui todas as transações de Bitcoin e também é gerado né? um, um, digamos, um um prêmio, né, para pessoa que conseguiu fechar esse bloco, ele recebe uma quantidade de bitcoin que hoje está em 6.25 bitcoin por bloco, tá? Aqui isso é chamado da, da é, o agora esqueci o nome da, da do, do nome da, da desse prêmio, mas você ganha uma quantidade de bitcoins por fechar esse bloco e se exige, exige uma, uma um poder computacional muito forte para poder fazer isso, tá? Então, tanto que tem, existem, né, bilhões de máquinas aí né rodando mineradores rodando e é muito difícil você acertar uma um, fechar um bloco por isso que existe Pools né e, e as pessoas essas máquinas se juntam para fazer um, um pool de mineração para poder fechar um bloco né então basicamente é como funciona então é, o mercado de mineração é um mercado muito competitivo muito difícil tanto que eu perdi dinheiro lá em 2014 tá fui inventar de minerar não sabia que estava fazendo e acabei perdendo dinheiro se eu tivesse comprado Bitcoin na época né Litecoin teria com certeza ganho bem mais dinheiro, tá? Então não é uma, uma maneira fácil de comprar, de ganhar dinheiro não. As pessoas pensam que eu vou minerar bitcoin no meu computador, pessoal. A, a, a boa chance de você acabar gastando mais energia do que você ter aí, né? Realmente lucro, né? então é bem complicado hoje em dia de minerar bitcoin, tá? Então o bitcoin ele é seguro? André, Oi, vamos lá. Só uma, uma pergunta aqui do chat, como você falou em ganhar dinheiro aí, né? Ah, uma pergunta aqui que chegou agora. Olá, André, palestra show, pergunta. Utilizar, que eu acho que é um pouco referente aos slides anteriores, né? Utilizar essas exchanges descentralizadas pode, pode dar problemas com a Receita Federal? Cara, eu acredito que vai. A Receita Federal é complicado, porque você tem que, eles têm que controlar né, a, os seus endereços de Bitcoin. Então, assim, se for um endereço novo que você está usando lá, eu até prefiro usar a descentralizada, porque eu tenho o Bitcoin lá de 2014, que não tem, sabe? É a receita lá, por exemplo, não tem controle do que eu tenho, né, de bitcoin, por exemplo, né? Então, é, se eu usar uma uma, uma o Ethereum, no caso, né? Se eu usar, por exemplo, uma corretora descentralizada, né, eu Não preciso de, de assim, é difícil de, de, de, de essa informação ir para a receita, tá? Então, se eu não quiser declarar, eu não eu tenho essa opção, né? Obviamente, eu vou estar tá ali, né, fazendo uma coisa que é ilegal, no caso, né? Não tá declarando as moedas, mas se você se você tem, no caso, a, a, o, o Ethereum, né, você está usando uma, uma, uma corretora descentralizada, de fato, as transações que você tem ali né, no, no dia a dia, que você teria que pagar imposto, não necessariamente você precisaria declarar isso, tá? porque acho que é bem difícil deles, deles poder acessar essas informações, enfim, acho que vai ser um pouco complicado. Talvez no futuro sim, tá? mas agora eu não vejo a Receita fazendo isso. Se você usar uma corretora descentralizada... No Normalmente fica a seu critério, de, de certa forma, declarar ou não, né? Exatamente. Uhum. É, até hoje, é até, che... co... até as corretoras centralizadas é um pouco assim, né? Mas a questão é que as corretoras centralizadas, elas podem, é... elas podem declarar, né? Então, se você não declarar, fica um pouco complicado, né? Mas a... as corretoras é descentralizadas, chegou... elas não vão declarar, né? Então, isso é fato. Sim, sim, sim. Chegou uma outra pergunta aqui. É... André, a última palestra do Rafael Diniz. Minha pergunta, por que não temos previsibilidade se a moeda vai valorizar ou desvalorizar o valor após uma correção ou atualização da mesma? Essas moedas sofrem correções e atualizações com certa frequência. Isso é correção de preço, quer dizer? Ou é correção de, de... atualizações? Eu fiquei um pouco confuso no ponto. Você é, também, não, eu também, não, eu também não entendi, Rafael. É, se foi questão de preço ou se é atualização de tecnologia, porque o Ethereum teve o é, update eu entendi, agora pouco, eu entendi mais como um update de tecnologia também, né? Tá é, ele acabou de confirmar, é tecnologia mesmo. Então, o Ethereum teve o Ethereum teve update de, de agora da, da tecnologia né, deles lá, né? Isso aí tudo acordado com, com a rede do Ethereum lá, com, com, com a equipe do Ethereum, com os mineradores. Então, existe uma rede toda que... que que trabalha ali a criptomoeda, o Ethereum tem mais isso sim, tá? Então o Ethereum eu diria que ele é mais arriscado né, que o Bitcoin, o Bitcoin para ter um update, cara, é bem difícil, o, Ethereum, o Bitcoin, inclusive teve lá vários forks em 2018, né, 2017, 2018, lá com o Bitcoin Cash, né, Bitcoin Diamond, criaram vários Bitcoins diferentes, né, então... Uh... Quando existe esse fork, as pessoas não concordam com o fork e elas não, não aceitam a moeda. Por exemplo, o Ethereum, aconteceu a mesma coisa. Né? Quando teve um hack lá do Ethereum, é, hackearam um protocolo, um protocolo lá específico do Ethereum, não o Ethereum em si, mas um, uma, um contato inteligente, né? o, o Ethereum decidiu voltar atrás né? e várias pessoas não concordaram e com isso criar, foi criado o Ethereum Classic. Né? Então, esse foi um caso clássico aí de, de as pessoas não concordarem né e quando, quando elas não concordam com algum update com alguma coisa foi modificada elas podem simplesmente fazer um fork né um fork da da, da, da moeda e criar e partir para uma outra direção tá então quando isso acontece existe um fork e daí qual o fork que vai vai ser realmente o mais é... O certo né, vai ser o que vai ser mais usado, né, basicamente como funciona. Então, o Ethereum sim, ele, é, ele tem esse risco né, em relação ao Bitcoin, atualizações, que as atualizações são mais constantes, mas o Bitcoin ele é realmente uma moeda que, assim, para ter atualização no Bitcoin é bem complicado, bem difícil. Tá, inclusive hard fork, aí esse, esse, a atualização última que o Bitcoin teve agora foi um soft fork né, que é feito pelos mineradores. Não foi nem hard fork, o Bitcoin faz bastante tempo até que não, não tem, se eu não me engano. Tá? Então o Bitcoin ele é mais seguro em relação às outras criptomoedas. É isso? Excelente. Tá, então fa falando aqui sobre o, sobre o Bitcoin, né, como é que funciona... Então, basicamente, para transferir, fazer uma transferência de Bitcoin, vou, cada proprietário que transfere a moeda para o próximo pessoa, né, ele faz através de uma assinatura digital de hash, de operação, da, da operação anterior, e a chave pública do próximo dono. Então, eu vou transferir um uma, uma, uma Bitcoin para o Felipe, né? eu tenho que pegar a chave do Felipe, a, a chave pública do Felipe, e falar, olha, eu vou pegar esse Bitcoin aqui, e agora, eu não sou mais dono, quem pode assinar essa, esse... esse, esse, esse esse Bitcoin aqui agora, essa quantidade aqui, vai ser o Felipe. Né? Então, eu, faço, eu tranco esses Bitcoin numa caixinha, né? como se fosse uma... Imagina com uma caixa mesmo ali, um, um pequeno baúzinho com uma chave, eu tranco ela e dou a chave para o Felipe. Né? Quer dizer, na verdade, eu pego a chave do Felipe lá, né? a pública, eu tranco ela, boto o Bitcoin dentro, tranco ela, e só o Felipe pode mexer agora. Né? Basicamente, como funciona uma transação de Bitcoin. E tudo isso é público, né? E tudo isso é público. Por exemplo, se... Obviamente, as pessoas não sabem que esse endereço público lá é do Felipe né ou, ou meu mas na rede do Bitcoin tudo todas as transações são públicas e você pode vocês podem ver inclusive em sites na internet né alguma transação né de vocês lá e de outras pessoas tá bom o Bitcoin usa o SHA-256 né, né o SHA-256 que é uma é uma, uma função criptográfica né, você deve conhecer né foi criado lá pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos de 256 bits, tá? Então é bem complicado de você quebrar aí uma uma essas chave, chaves aí, porque você precisaria ali é, levaria mais tempo do que o, o tempo que foi criado o universo aí, né? É bem complicado mesmo. Você deve, se você conhece criptografia, você sabe o que eu tô querendo dizer, tá? Então, pessoal, qual que é são falando um pouquinho sobre as vantagens aqui do, do Bitcoin, né? E desvantagens também. É, bom, a liberdade de pagamento, conforme falei para vocês, vocês podem você pode enviar Bitcoin, enviar dinheiro para qualquer pessoa do mundo, né? Você pode enviar bilhões de dólares né? para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Então, eu não sei, por exemplo, eu, hoje, por exemplo, se eu quiser enviar alguns milhões de dólares para uma pessoa, eu, usando o banco, né, uma os meios os tradicionais, eu nem sei como fazer, sinceramente, tá? Mas Bitcoin eu sei fazer. Bitcoin é simplesmente você pega ali uma carteira, uma carteira de hardware, como essa aqui, né? Acho que vocês estão vendo, qualquer carteira que você tem você faz uma transação aí de, de Bitcoin para qualquer pessoa né então segurança e controle você tem controle total das transações né o seu dinheiro é protegido através de criptografia né você você a, a segurança do Bitcoin todo o valor que o Bitcoin tem tá na rede né e na criptografia né então tudo por cálculo matemático que nunca falhou até hoje né então desde 2009 aí nunca nunca falhou e é transparente e neutra né qualquer pessoa pode verificar utilizar em tempo real e nenhum indivíduo ou pode controlar ou manipular o protocolo do Bitcoin, porque ele é criptogra criptograficamente seguro. Né? E quais são as vantagens né, do Bitcoin hoje em dia? É o grau de aceitação. muitas pessoas não conhecem o Bitcoin, né? não acham que é uma coisa de outro mundo. A volatilidade também, as pessoas sempre acabam vendo o Bitcoin mais no curto prazo. Né? O Bitcoin teve uma correção agora de praticamente 55%. Né, de abril até agora até pouco duas semanas atrás né 55 então as pessoas se assustam com isso né imagina você comprar Bitcoin lá nos 64 mil dólares depois ver que o Bitcoin foi valer tá valendo uns 30 mil dólares né então as pessoas se assustam com essa volatilidade mas elas se esquecem de ver não né, o longo prazo Bitcoin a tendência dele aí né é, até tem você pode ver na, na nos gráficos que se você segurar Bitcoin aí por três quatro anos você não perde dinheiro porque ele tá sob, sempre subindo de preço né é assim como funciona. E desenvolvimento em curso. Então tem muitas coisas que estão sendo desenvolvidas ainda, né? Para facilitar o uso do Bitcoin. Então, hoje em dia ele é um pouquinho é difícil ainda de usar. É, né, as pessoas não têm. É, acham que é uma coisa de outro mundo, né? Você tem que fazer uma transação, a QR Code, já é muito complicado de, de usar ainda, né? Para pessoas que têm um grau de conhecimento uh, pequeno, que não tem. Até informática mesmo, né? É difícil. De, se você não conhece a informática, fica difícil de usar Bitcoin, né? Então, o que, que será o Bitcoin aí, né? Ao longo dos anos, né? Falando um pouquinho mais. O número de carteiras de Bitcoin, tá? Então, carteiras são, são os interessos... endereços. É, desculpa, desculpa te interromper, então tá é uma pergunta interessante aqui. Vamos lá. O Gilberto Dias aqui fez a seguinte pergunta. Olá, André, não teríamos o risco do Satoshi Nakamoto ter a chave privada e comprometer toda a rede de a segurança de rede? Uh, não, esse risco não existe. Do, o Satoshi Nakamoto ele não consegue controlar o, o, a rede do Bitcoin. O que ele consegue fazer realmente é o... Ele tem um acesso a milhões de Bitcoin, né, o Satoshi Nakamoto. Então ele poderia, se ele, se ele quisesse aí vender esses Bitcoins, ele causaria um estrago bem grande na... na no preço né mas ele não o Satoshi Nakamoto no caso ele, ele não consegue fazer nada ele, ele o próprio criador do Bitcoin não consegue mexer em nada no Bitcoin né então por isso que ele é tão seguro o risco mesmo é, é o Satoshi Nakamoto começar a movimentar essas moedas né então esse é um medo que todo cara em Bitcoin tem né inclusive esse todos os endereços do, do Satoshi Nakamoto são mapeados né são mapeados aí existe um site que mostra lá quais são os endereços que ele, que ele, que ele tem em Bitcoin e tá sempre o pessoal atento para ver se essas moedas não vão mover, porque se, se essas moedas moverem, o pessoal vai se assustar e o preço vai cair bastante. Né? Então, mas o Satoshi não consegue fazer nada na rede de Bitcoin. Tá? É uma rede totalmente descentralizada. É isso? Tem mais alguma pergunta, Felipe? Aproveitando até, Sim, esqueci tá de parar para perguntar. <risos> Tiago, quer falar uma coisa? Eu ia perguntar se você tem o contato do Satoshi Nakamoto, a gente podia falar com ele, né, cara? Pô, podia falar com ele, falar, pô, Satoshi, pô, tô, tô, com, um canal, tô, tô com um canal aqui, pô, transfere Me um aqui, aí. Pô. Quando é. você for <risos> movimentar, dá um alô pra gente. Pois é, pois é. Não, mas eu tô, tem, tem alerta, tem assim, site de alertas, inclusive. Eu, se o Satoshi manca, movimentar as, as moedas dele lá, com certeza eu vou saber em poucos minutos aqui, né? Vai tocar um e-mail pra mim aqui, isso não tem problema. Realmente é um medo grande, porque uma pessoa que tem uma quantidade grande, né, de milhões de Bitcoin, e pode ser complicado. Mas hoje em dia a gente nem sabe se, se o Satoshi está vivo ou não, né? Então é um pouco difícil de... de... E nem sabe hoje. se ele existiu, né? Existem teorias de que é um time, né? Que é um, uma Exato. empresa, né? Tem várias... É, tem várias, diversas, diversas teorias na internet sobre o Satoshi Nakamoto ainda. importante que essas moedas não foram mais movimentadas. Elas estão dormentes lá desde a criação do Bitcoin. tá Isso que lá em 2000... E... E 18 até uma coisa que todo mundo está falando, até pô, se a Satoshi vai agora aparecer para vender, e, não, e quando o Bitcoin atingiu lá os 20 mil dólares em 2017, né? 19, 19. 600, o essas moedas ficaram paradas, né? E de novo agora aqui, o Bitcoin na, na faixa dos 40 atingu 60 mil dólares, essas moedas nunca moviment, foram movimentadas, né? Então, acredito que elas não vão se movimentar mais, mas tem sempre esse risco sim. Né? Tem mais alguma pergunta aí, Felipe? Que eu não tô Negativo, não pode ser. Beleza, então a, a rede do Bitcoin né, ela tá sempre crescendo, esse é um, um ponto interessante que a gente pode ver esse gráfico que hoje a gente tem aí né, menos de um bilhão de, de endereços, mas até 2035 a gente vai ter aí a expectativa aí da Glassnode, Glassnode é uma ferramenta de, de análise on-chain, você pode ver o que tá acontecendo na, na rede do Bitcoin. Né, e Aqui mostra que até 2035 a gente terá aí cerca de 5 bilhões né, de de total de carteiras de Bitcoin. Isso não quer dizer pessoas também, né? Porque existem aplicações que rodam o Bitcoin, existem várias formas de você... Eu mesmo tenho aí centenas de, de endereços de Bitcoin, tá? Então uma pessoa só. Então é realmente você pode criar carteiras e a expectativa é ter 5 bilhões de carteiras aí até 2035, tá? Então, quanto pode valer 0.1 Bitcoin? Porque as pessoas pensam que uh, você tem que, para fazer uma transação de Bitcoin, você tem que enviar um Bitcoin, ou para comprar Bitcoin, tem que comprar um Bitcoin inteiro. Né? Mas você não precisa comprar um, um Bitcoin inteiro, você pode comprar frações de Bitcoin. Né? Então, é, esse é um, até um, eu tava falando com um cara aqui agora há pouco, tá me ajudando com a parte de design, ele falou, pô, André, eu queria tanto ter um Bitcoin, mas eu não tem dinheiro para comprar, são, são mais de 250 mil reais. Falei, cara, tu não precisa ter 250 mil reais para comprar Bitcoin, tu pode comprar 500 reais de Bitcoin, 100 reais de Bitcoin, sabe? Então, aqui essa pergunta desse slide é 0.1 mil de Bitcoin, não, de Bitcoin, né? Quanto pode valer ao longo do tempo? A gente sabe que o Bitcoin está valorizando ao longo do tempo, né? Ele é muito volátil, mas ao longo do tempo ele está sempre subindo. Né? A alta infinita do Bitcoin, né? porque ele não para de subir, né? Basicamente isso. Então, hoje aí, 2021, né? 0.1 Bitcoin está na faixa dos 40 mil dólares. Agora aí tá, o Bitcoin está lotando na região dos quase 47 mil dólares, né? Então, uh, 0.1 Bitcoin está em 700, agora no mês de agosto. Né? Então, aqui seria corrigido, esse aqui seria... Esse valor 4.000 seria corrigido o valor de hoje. Em 2025, a expectativa do Bitcoin valer aí 0.1 Bitcoin valer 70 mil dólares. Então, um Bitcoin valeria aí, em 2025 700 mil dólares um Bitcoin. A continuação de hoje seria equivalente aí o dinheiro de hoje, né? 65 mil dólares. Né? E em 2028, 0.1 Bitcoin seria 220 mil dólares. Né? E em 2032 seria aí a expectativa do Bitcoin atingir a casa dos 0.1 Bitcoin, 10 centavos de Bitcoin, que é uma fração, né? um décimo de Bitcoin, valer 450 mil dólares. Ou seja, um Bitcoin valer 4.5 milhões de dólares. Né? Então, é, tem gente reclamando que... aqui, André, que está caindo para 46K. <risos> <risos> Não, mas é... tá falando, ah, mas agora está 46,200, tá em queda. Não, mas é isso aí, o Bitcoin tá agora, agora ele está querendo né, recuperar para buscar retestar aí a, a, a máxima histórica. Né? É como funciona o mercado, né? O mercado as pessoas querem né, vender para comprar mais barato, né? É como funciona o mercado. Quem é trader funciona. Então você vende lá em cima e, e existe muito existe muita, um problema do bitcoin também tá existem muitas muitas baleias que têm institu instituições que têm muita quantidade de bitcoin eles manipulam muito o mercado tá esse é um problema também que é o um mercado infelizmente bastante manipulado ainda né ele as pessoas essas baleias elas manipulam para acumular ca acumular cada vez mais bitcoin por isso que tem muita volatilidade elas vendem lá em cima eles fazem o preço cair inclusive bota notícia no mercado enfim que bitcoin vai desaparecer a china está Tá, né, tá banindo o Bitcoin, né, tudo para elas comprarem depois mais barato lá embaixo. Né? Então, é um mercado que tem muita manipulação. Mas se vocês olharem o gráfico do Bitcoin, em escala logarítmica, vocês vão ver que é uma, é uma crescente que não para de subir. Né? E a expectativa aí. A minha expectativa, por exemplo, o Bitcoin esse ano ia atingir a casa dos 100 mil dólares. Né? Então, vamos ver se o Bitcoin consegue fazer isso. Né? Então, André... lá em minutos... 2000... Vamos lá. Opa, tem duas perguntas aqui. Se existe alguma regulamentação contra golpes de corretoras, por exemplo, a desligar tudo e, sair, e sumir do mapa. Cara, isso é complicado, assim, tem vários, vários casos aí, né, de pessoas que criam soluções, corretoras, enfim, acabam saindo. Até no Brasil teve um caso aí, né, recente de investimento em Bitcoin, as pessoas enviam Bitcoin para receber lucros, enfim. É, cara, isso, essa parte, assim, eu não sei te dizer muito bem, né, porque eu nunca pensei em aplicar golpe em ninguém, né, mas eu sei que os caras acabam... acabam uh acaba tendo problema na justiça, né? De, de, de, se você tem uma, uma empresa, por exemplo... Que você pega dinheiro das pessoas... Você tem uma... Faz, segura o dinheiro das pessoas como um banco, né? Você tem que ser é responsável pelo, pelo, pelo seu dinheiro... Então, se você é hackeado, por exemplo provavelmente ali ou se você tem algum problema você tem tem que responder por isso né comprovar que realmente você não foi o culpado ali mas existem vários casos de pessoas que criam corretoras pessoas enviam bitcoins os caras pegam o dinheiro todo e desaparecem. né então uhum. é bem bem bem comum também no mercado ter isso aí tem muito, é, tem muita fraude nesse mercado né porque é um, é um negócio muito é um negócio muito fácil de você pegar o dinheiro, né? Você pode pegar o Bitcoin, as pessoas viam vi o Bitcoin para você, confiam na, na, na sua empresa, você pode pegar o Bitcoin e aparecer do mapa, né? Então, pessoas, várias pessoas fazem, fizeram isso né, ao longo da história aí, né? E continuam fazendo, inclusive, né? Então, infelizmente, é como, como o mercado aí, é, como esse mercado funciona. Então, elas respondem à justiça, né? E cada vez mais eu acredito que, que vai ter aí... A, né, órgãos, órgãos reguladores como a SEC aí atrás dessas pessoas aí, buscando né, ressarcir quem foi, quem foi prejudicado, né, obviamente. Legal, e tem outra aqui também do, do Gilberto. Se você acredita que o Ethereum irá ultrapassar o Bitcoin por ser mais completo, smart contracts, por exemplo, e mais, se no futuro só poderá existir uma única moeda reinando no mercado, tipo o Highlander, Uhum. Cara, eu não, não acredito do Ethereum, do Ethereum passar o Bitcoin não Por agora eu não acredito agora, agora o Ethereum teve esse update né? Que vai, ter, vai ser deflacionário uh, O Ethereum está queimando o, o problema do Ethereum até então Que o Ethereum ele não era um é, Um ativo Deflacionário, ele estava sempre sendo criado mais Ethereum né? E agora O Ethereum teve uma atualização que ele vai começar A fazer a queima de Ethereum, cada transação que você Fizer ali vai começar você queimando O Ethereum, né? então a expectativa é ter uma redução bem grande do supply de Ethereum, daí né? isso vai fazer o preço, o preço subir. Então, o que, que faz o Bitcoin né? subir, qualquer ativo subir? Né? É uma oferta e demanda. Né? Então, a oferta do Bitcoin é limitada. Só vai existir 21 milhões né, de Bitcoin no mundo, né? até 2000, lá, 140. Né? É, o Ethereum agora vai começar né, a reduzir o seu supply também, né? a oferta de Ethereum vai re reduzir. Mas o Bitcoin, por, pelo fato de ser a primeira moeda criada, enfim, eu acredito que vai ser bem difícil do, do, do Ethereum passar né mas vamos ver isso pode mudar também tá eu sou um cara que eu posso mudar minha minha meu pensamento ao longo do tempo o Ethereum ele tem mais transação que o Bitcoin isso é fato ele tem mais utilidade assim né você pode criar contratos inteligentes né operações uh, derivativos pode fazer empréstimos seguros tem muito mais funcionalidade que o Bitcoin e mais transação mas uh, o Bitcoin ele é uma é o primeiro criado né e é, e é, o, é o primeiro que tem essa o mexe diz a vocês lerem o livro lá, o Bitcoin Standard, vocês vão entender por que, que o Bitcoin ele tem tanto valor, né? Porque ele foi o primeiro criado e a forma como o Bitcoin surgiu, né? E como ele roda até hoje, né? É realmente nenhuma moeda vai conseguir fazer isso, tá? Porque ele foi o primeiro, de fato. Então eu acho difícil, até agora, para mim eu não acredito que o Ethereum vai passar o Bitcoin, né? Enfim, mas isso pode mudar. Vamos ver. <risos> Mais alguma pergunta aí, Thiago? Não, manda ver. Beleza então por que que o Bitcoin ele, ele, ele aumenta de preço também né então conforme falei ele tem ele tem uma, uma oferta limitada são 21 milhões né, de Bitcoin que vão ser gerados até 2140 e a cada quatro anos existe uma um evento chamado de halving né o halving ele ele ele reduz a, a recompensa de por bloco então cada a cada a, quando quando o Bitcoin foi criado ele tinha cada bloco gerado de minerado você ganhava uma recompensa né, para o bloco de 50 Bitcoins. Né? Hoje essa recompensa está em 6.25 Bitcoin. Tá? Então essa recompensa ela vai diminuindo né, ao longo do tempo. Né? Então para simular como o ouro, né, como qualquer outra mineração funciona. Se você está minerando, minerando um ativo, né, ouro, quanto mais você minerar, minerar, menos você vai achando. Né? Fica mais escasso de achar. Então a ideia quando o Bitcoin foi criado foi exatamente isso, criar uma curva que simule ali a, como se fosse a... a, a a inflação do ouro, né? Então o ouro tem uma inflação, que tá bem próxima do Bitcoin hoje em dia, né? Até o Bitcoin está mais baixo que o ouro hoje em dia, né? Mas a questão do Bitcoin ainda é que, né, se cair um meteoro de ouro no, no, no planeta Terra, que a gente não vai ter problema com o Bitcoin, né? Já o ouro a gente vai ter bastante problema, né? Então o Bitcoin não tem como você gerar mais, né? Ele vai ter um ele tem um supply fixo, controlado por algoritmo matemático, não tem como ser mudado, modificado. Tá, então, por isso que o Bitcoin ele vai subindo ao longo do tempo, porque ele vai ficando mais escasso, mais difícil né, ao longo dos anos. Por isso que eu falo para as pessoas, uma das melhores poupanças que você pode fazer a longo prazo é comprar Bitcoin. Eu tenho, inclusive, tem um vídeo no meu canal chamado Dollar Cost Average, que eu recomendo para as pessoas, né, um vídeo bem visualizado, de como você pode investir em Bitcoin a longo prazo e não se incomodar, né, simplesmente comprando e, e guardando como se fosse uma poupança mesmo. Né. Existe uma data para isso, para as recompensas irem a zero, André? Existe uma perspectiva de. de... Sim. Porque à medida que você vai diminuindo pela metade, vai chegar um momento que vai parar. Né? É, a expectativa é 2140. Então todos nós estaremos, nós estaremos mais aqui. Daí, daí, no caso, como, como o, Bitcoin, o Bitcoin, no caso, como não vai ter esse, esse, essa recompensa para o bloco, os mineradores vão ganhar só as taxas de transação. Quando você faz uma transação no Bitcoin, o minerador ganha o a recompensa do bloco, mas também ganha as taxas as taxas de transação, tá? Então, lá em 2140, a expectativa é esses mineradores ganharem as taxas, que obviamente vão estar né, bem interessantes ainda, né? Porque pelo valor do Bitcoin subindo, vai ser, vai ser um bom negócio, sim. André, está é dia. Opa, Diego. O benefício de ter o áudio, né? Ah. <risos> Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, é... recentemente... O pessoal lançou aí ETFs aqui no Brasil de Bitcoin, mais específico o uhum. Hash11, tem outra que foi lançado, que está para lançar, não sei, né? E isso, obviamente, abre uma, uma grande oportunidade para quem não quer ter a dor de cabeça de gerenciar carteira, essas coisas, uhum. né, enfim, nem nem exchange, não se preocupar com isso, quem está acostumado realmente com o mercado financeiro, confesso que eu sou um desses, eu adoro o mercado financeiro há muitos anos, então eu tenho um pouco de Bitcoin em carteira, mas eu resolvi vender tudo e comprar em hash 11, porque assim fica tudo centralizado e tudo mais. Como é que você acha que isso, acho que está para explodir no mercado todo, já existe os Estados Unidos há muito tempo, mas eu acho que isso democratiza o mercado, na minha opinião, de alguma uhum. maneira. Mas eu queria saber a sua. É, é para é, empresas, tem dificuldade hoje em dia de investir em Bitcoin, né? Você tem um... Uh, as ETFs aí, principalmente nos Estados Unidos, vão abrir muito a possibilidade de empresas investirem em Bitcoin existe lá nos Estados Unidos a Bitcoin a, a Grayscale né que é uma empresa que que gerou lá no caso esses Bitcoin Trust né você pode comprar né a Bitcoin através de uma empresa né que ela ela tem no caso uma ela gera esses consociações mas né, que, que são pareadas com Bitcoin né basicamente como funciona e por porque por foi criado isso como não tem ETF lá nos Estados Unidos né e também né? fica difícil para as empresas investirem. Você não pode investir, né? Uma empresa ali é, é complicado de fazer, fazer isso aqui. Né? Então, ETF realmente para principalmente para empresas vai ser bem interessante né? ter. Ah, mas assim, eu acho que na minha na minha opinião na né? relação, relação a relação a sua pergunta aí, a forma mais segura de ter Bitcoin é você ter o Bitcoin na carteira, na né? sua carteira. Eu não vejo outra forma mais segura do que fazer isso. Ah, porque você, seu Bitcoin está na mão de alguém, um, um, do estado de alguém que está controlando ali esse, esse ETF, né? um órgão um regulador. Então, é, eu não sei o que pode acontecer. né? De repente, aí, o pessoal fala até sobre o, o grande reset, né? uh, e fala, fala sobre várias coisas que podem acontecer e você não vai ter controle sobre o seu Bitcoin. Né? Se algo acontecer ali, se tudo for é, destruído ali, né? se você tiver o Bitcoin na sua carteira, não tem quem tira de você. Né? Já o ETF então, é uma coisa que... Você não tem o Bitcoin. É que nem ter o Bitcoin, na, é que nem ter o Bitcoin na, na, no Mesh, na corretora. O Bitcoin não é seu. As pessoas pensam, ó, oh, eu comprei Bitcoin, né? Tá lá na corretora lá, mas, é cara. O pela, Bitcoin... É, exatamente. O Bitcoin, Bitcoin só é seu, de fato, quando ele tá na carteira, na sua carteira, que só você tem a chave privada. É a única forma de você ter o Bitcoin realmente. Porque senão você tem uma, uma ETF lá que é um, né? um, algo que representa o Bitcoin. Né? Que uma, um, um órgão centralizado tá te dando né? um tá garantindo para você mas de fato você não não tem o Bitcoin então eu por mim ETF eu tô fora eu acho interessante porque vai realmente trazer mais uh, dinheiro institucional né mais empresas vão poder entrar mas eu André aqui pessoa física eu prefiro ter meu Bitcoin na carteira né então... legal obrigado é... Então, tá, vamos, então assim, o que acontece no Halving aqui, né, conforme eu falei para vocês, ó, o preço aqui, esse aqui é um gráfico do Bitcoin mostrando o preço ao longo do tempo, né. Então, aqui em 2012, né, a gente tinha o Bitcoin lá em, em 1.200 dólares, aqui no Halving de 2012, lá em 2016 a gente tem o Bitcoin para 19 mil dólares e agora aqui, né, após o Halving de 2000, 2000 e, após o Halving de 2000, que foi acontecendo no passado, né, 2020, o Bitcoin atingiu aqui já a marca de 65 mil dólares, né e a expectativa do Bitcoin é atingir pelo menos aí, né, $100 mil dólares, né, após esse esse halving do ano passado, tá? Mas tem aí estudos que mostram que o Bitcoin pode atingir 200 mil dólares, né, até a, nesse, nesse pico do próximo ciclo. Então, o Bitcoin tem ciclos. A cada halving do Bitcoin, né, como ele reduz essa ele reduz essa a recompensa o bloco, né, gera uma uma uma demanda pelo Bitcoin maior, né? As pessoas ficam ficam, opa, está ficando mais escasso, eu quero quero comprar, quero ter, e vai levando o mercado para um novo ciclo de alta. Né? Então, a cada quatro anos, né? três anos, né? na verdade, a gente tem um novo ciclo de alta começando. Né? Então, fiquem atentos aí para o próximo halving do Bitcoin, né? porque vocês podem aproveitar e tentar comprar Bitcoin antes desse halving, porque é quando o Bitcoin começa a ter um, uma subida muito forte de preço. E esse halving acontece a cada 210 mil blocos. Né? Então, é, de, de forma matemática isso acontece, tá? isso não, não tem ninguém controlando. O, o, o, a, a rede do Bitcoin é tão interessante que a rede regula a dificuldade para gerar um bloco, inclusive. Então é, é, um, é, um, é um sistema ali, um, quase, um, um, um, quase um ser vivo o Bitcoin ali, né? porque tem, uma, é, tem um, um sistema que auto-regula a dificuldade para gerar bloco. Né? Então se o bloco está ger, sendo gerado muito rápido, né? se o poder de mineração das máquinas né? começar a aumentar muito, o nível de dificuldade, o, o nível de dificuldade do Bitcoin vai aumentar Uh, proporcionalmente, então a ideia é que cada bloco do Bitcoin seja gerado a cada 10 minutos né? então a cada, mais ou menos cada 4 anos a gente tem aí um o novo, um novo halving do Bitcoin né? e só de pensar que o Bitcoin antes de 2011 lá valia menos de 10 dólares, né? então é incrível mas quem ia saber que o Bitcoin hoje estaria aí na atingiria atingir a casa dos 65 mil dólares né? isso aí até eu lá em 2014 não tinha nem noção tá. então pessoal, vamos falar aqui outra do... pergunta aqui, rapidinho uhum. aqui é, André, você acredita que já tem países fazendo estoque de Bitcoin como reserva de mercado? Se sim, é rastreável? Cara, eu vi casos de alguns países fazendo isso, né? Inclusive a própria, a própria El Salvador agora, né? El Salvador está minerando Bitcoin com vulcão. Então, com energia de vulcão, né? Os caras querem escapar do dólar, entendeu? Estão ferrado lá por causa do dólar, né? Então os países cada vez cada vez mais estão querendo uh, começar a adotar o bitcoin até como moeda oficial. Né? Então é... e a minha expectativa aí é que mais países vão começar a seguir nessa linha, né? Começar porque hoje em dia qual que é qual que que as pessoas usam para poder ter uma reserva de valor, né? Hoje em dia é usado o ouro, né? Então os países compram, inclusive o banco central agora comprou aí ouro, né? Banco do, do Brasil aí, né? Comprou bastante ouro. Fazer uma reserva de valor, mas uh, a minha expectativa é que uh, o Bitcoin, ele passe o ouro, né? Eu, eu vejo o Bitcoin como uma reserva de valor muito melhor que o ouro, né? Ele, para mim, é o Bitcoin é o, é o ouro melhorado, né? O ouro é um negócio ancestral, né? Que até hoje funciona muito bem, ele é uma boa reserva de valor, mas, para mim, o Bitcoin ele tem o potencial aí de, de passar o, o ouro. Então, os, os, os bancos aí dos, pa, dos países, os países vão querer ter né, começar, inclusive, a acumular né, Bitcoin. E eu acredito que isso vai acontecer, sim. Está tá acontecendo já, hoje em dia. Né? então Até eu vi casos também da Rússia, boatos da Rússia também querendo, comprando Bitcoin aí, né? Mas eu não, não sei se foi confirmado, mas tem países aí, o Salvador, até estão, o Paraguai também agora tá querendo, querendo entrar nisso, né? E, e acredito que o Brasil também pode ser algum momento que ele faça isso, né? Para poder também é, evitar os problemas que o dólar também traz para gente, porque o dólar, ele é um, é um problema sempre, né? Para gente, né? Tem... É um país lá que simplesmente decide imprimir mais dólar faz o que quiser e você fica na mão do, do refém de uma moeda que você não tem controle né? então é isso tem uma pergunta mais Felipe antes de partir para o aqui sobre Bitcoin vocês tem alguma Pode. pergunta se tiver, se tiver uma ser. pergunta tá eu vou partir para o mas se vocês quiserem perguntar uma coisa sobre Bitcoin tá é só perguntar aí também é, eu falar sobre o Ethereum rapidamente aqui, porque o Ethereum é uma moeda que surgiu logo após o Bitcoin, aí, uma, uma inovação aí em relação ao Bitcoin. Porque basicamente o cara que criou o, Bit, o Ethereum, ele queria poder fazer o Bitcoin mais programável. Você criar uma. Você poder criar ali no pro Ethereum, para o Bitcoin, desculpa, você criar uma forma de programar coisas no Bitcoin, né? Só que as pessoas, só que o, o Bitcoin Core lá, as pessoas no Bitcoin Core, não, não vão mexer no Bitcoin. Daí ele falou, bom, se não dá pra mexer, então vou criar minha própria moeda, né? Então, assim que saiu, surgiu o Ethereum, né? Então, o Ethereum introduz pequenos programas de computador, né? Na forma de contratos inteligentes, né? Então, você pode criar aplicativos descentralizados, que são chamados dApps, né? e são executados em todos os computadores da rede. Então, é, todos os computadores da rede né, que estão ali processando o, o, o Ethereum, enfim, eles executam esses programas de forma descentralizada. Né? Então, a, a finalidade de fazer o, o Ethereum, no caso, é de você começar a criar né, finanças descentralizadas, criar derivativos e soluções que podem substituir aí, né, hoje em dia a forma como a gente usa o dinheiro, né? Por exemplo, você pode fazer um seguro, emprestar dinheiro para uma pessoa totalmente de forma descentralizada. Eu posso emprestar dinheiro para o Felipe, né, de forma descentralizada, sem depender, por exemplo, lá de um, de um banco, né, de alguém, de alguma instituição financeira. Tá? Então, o Ethereum ele veio para resolver problemas, inclusive. Tem outras soluções que estão surgindo e cada vez mais né, coisas aparecem que, gente, que eu nem imaginava quando, quando eu comprei Ethereum a primeira vez lá, né, em 2014 né, também. Então, para mim, o Ethereum é uma coisa que está assim, me surpreendendo a cada ano, né, com criações de novas, uh, novas aplicações, que eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso. Aí tem até jogos hoje em dia rodando no Ethereum. NFTs é um assunto interessante também, quem não, quem não conhece sobre NFT, eu acho que vale a pena anotar aí né, sobre... São, não fungible tokens, né? Você pode criar, por exemplo, arte na blockchain, né? Você pode é... imagina ter a Mona Lisa lá na blockchain, você pode vender a Mona Lisa para alguém, né? Sua, sua, sua arte, sua criação, tudo usando a blockchain, né? Então é muita, muito interessante o Ethereum mesmo, né? Ele foi criado aí, ele abriu o um mercado para derivativos, você pode então fazer tudo que, né? Tudo que hoje existe de forma centralizada, você pode fazer de forma descentralizada usando o Ethereum, né? E ela compete nesse mercado de um quadrilhão, quadrilhão de dólares, né, mercado de derivativos. Então, é... ele foi criado aí o Ethereum em código aberto, né, chamado Go, Ethereum, né, escrito em Go, e foi implementado em C++ também e Python, né. Então, todos os repositórios do Ethereum também são, estão hoje no, no GitHub, né, o criador aqui em 2013 foi o Vitalik Buterin, né, que escreveu aqui o White Paper, e o Gavin Wood aqui, que foi um cara que fundou, inclusive, a Polkadot, que é um novo, novo blockchain aí, então, esse cara implementou a Ethereum Virtual Machine. Né? Então, os caras foram gênios aí que criaram o Ethereum. Realmente é uma criação magnífica o Ethereum. Né? Como ele funciona. Então, o que está por trás do Ethereum hoje em dia? Né? Então, o Ethereum é o um Bitcoin com contatos inteligentes. Inclusive, já foi tentado colocar contatos inteligentes no Bitcoin. E acredito que em algum momento isso pode acontecer. Né? Do entrar contatos inteligentes para o Bitcoin. Já tem algumas propostas nesse sentido aí. Então, o Ethereum... Ele tem, hoje em dia, aí, né, a similar que o Bitcoin, tem cerca de 29.300 Stargazers, são pessoas que estão olhando lá o GitHub também, né? A mesma coisa que o, que o, que o Bitcoin, o Ethereum ele é de código aberto lá no GitHub, né? Você pode olhar o código do Ethereum e ver como funciona, né? E temos também, então, 2.100 Watchers, são pessoas que estão lá monitorando as atividades de, forma, de, de perto, né? E membros, são, são 69 membros, né? Então... E são, são, são pessoas que estão lá mantendo o Ethereum. Né? São mais pessoas que o, que o Bitcoin inclusive. Tá? Então ele foi lançado em, em, em, lá em e, 2015 o Ethereum. Né? E foi a principal blockchain programável do mundo. Então é, a diferença do Ethereum é essa aí. Você pode criar aplicações que você não consegue fazer com o Bitcoin. Né? Então o, Bit, o Ethereum tem uma, uma, uma moeda própria chamada o Ether né? ETH, que é um dinheiro digital que você pode usar né? como como o Bitcoin a questão que algumas pessoas tentam comparar como como você pode pensar o Bitcoin o Ethereum né você pode pensar o Bitcoin como ouro né e o, o Ethereum como uh, óleo né uh, petróleo no caso então você queima o petróleo para criar alguma aplicação né seja para você andar de carro para você é, gerar um copo de plástico né? você tem que queimar petróleo para fazer isso né e já o, o Bitcoin, ele é o, go, o, o ouro digital, né? Você usa como dinheiro mesmo, né? E o Ethereum, você usa, você queima ele para executar uma aplicação, né? Como funciona. Ah, então, e, então basicamente, como funciona o Ethereum, né? Você pode criar novos tipos de aplicativos. Então, tem assim, muitas coisas interessantes que, tão, que são criadas com, com o Ethereum hoje em dia, inclusive aí, né? Jogos, né? Como Axie Infinity, na, na mídia agora aí, Axie Infinity... Ah, o preço aí multiplicou por 100 vezes, aí, né? praticamente em dois meses, né? que são jogos que rodam de forma descentralizada, que você pode gerar aqui NFTs, né? colecionáveis, você pode né? tipo, rodar jogos na internet que você ganha dinheiro jogando, então tem pessoas que ganham dinheiro na internet jogando jogos de blockchain. Né? E não é pouco dinheiro não, tá você pode tirar aí pessoas ganhando fácil aí, mais de 10 mil reais por mês jogando joguinho de blockchain. Né? Então, até chegou o ponto que comecei a olhar aqui a sério esse negócio, né? Opa, o pessoal está ganhando dinheiro com isso aqui, até recomendei para alguns amigos aí que estavam passando trabalho, ó, de repente jogar um jogo de blockchain não é uma má ideia, né? Então, os caras que estão criando até jogos aqui, né? Tudo que vocês podem imaginar, tudo usando o Ethereum, porque você pode basicamente criar qualquer coisa que você tiver de ideia, você pode criar usando o Ethereum, né? Então, você faz, uh, uh, o Ethereum você pode fazer pagamentos, né, pra, como o Bitcoin, você pode criar aplicações financeiras que permitem você empreste, pague, pague emprestado ou invista em ativos digitais, você pode também uh, criar aqui, no caso, uh, mercados centralizados, descentralizados para você fazer algum tipo de, negocie né, uh, negociar previsões do mundo real, então você pode fazer aposta, o que você quiser fazer, né. E aqui como os jogos que eu comentei, que é uma coisa bem interessante do blockchain aí, que eu acredito que vai crescer muito os jogos, tá? A parte de jogo realmente é um mercado que é imenso, que com certeza o Ethereum aí e blockchain vai capturar, né? Então, sobre o Ethereum aqui, que são os... os, os... como é que funciona o Ethereum em dia, você pode entrar lá no ethereum.org, você pode aprender como funciona, né? Então, existem tutoriais, você pode brincar com o Ethereum como, como, funcione, como funciona para gerar um, um, um contrato inteligente. Então, tem bastante documentação lá no Ethereum.org, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha de como funciona. Né? O Ethereum realmente é bem interessante, inclusive eu comecei a brincar com um contrato inteligente alguns meses atrás né? para ver como funciona. É, bem, é bem, bem interessante mesmo. Você pode simplesmente gerar, criar uma moeda, você pode é, gerar essa moeda e disponibilizar no mercado, né? você pode criar um token e, e vender um token no mercado aí como existem várias pessoas empresas fazendo só que obviamente de novo tem muito tem muito muita fraude aí também né, acontecendo né porque as pessoas criam essas moedas né que uh, são puro marketing e não entregam muita coisa né então realmente é uma coisa que a, a tecnologia é interessante mas abre também muito espaço aí para para pessoas que querem usar né para tirar vantagem né e, e lucrar em cima de outras pessoas não né? esse é um problema que eu vejo também do do etéreo né mas é, faz parte de toda a tecnologia também vem com né tem esse tipo de de, de contas aí né então o Ethereum ele tem hoje o Ethereum et, é, Enterprise Alliance né então hoje em dia e várias empresas aí estão envolvidas com, com o Ethereum, né seria interessante ter aqui as exkillers se vezes que eles tivesse aqui seria bem interessante ter uma, uma participar nesse ecossistema do Ethereum que seria muito legal né com certeza pode pode agregar muito aí para para as E você participar aqui não sei se tem algum, alguma empresa aqui de algum grupo que é parceiro enfim né que basicamente essas empresas aqui elas auxiliam aqui né como você pode criar aplicações né e usar o blockchain até para soluções que eles querem fazer soluções que resolvem problema da, da, problemas da empresa inclusive né existem empresas que usam blockchains próprios, né? É, no caso, não, agora não tenho de cabeça o exemplo por que, que eles fazem isso, mas existem: você pode, a Zscaler pode ter um blockchain, blockchain dela específico para usar na rede da, da, da Zscaler, né? É. Então essas, essas, essas uh, soluções aqui do Ethereum Alliance, basicamente você pode criar novos modelos de negócio, né? oportunidade de, de criação de valor, né? que seria uh, o que essas empresas estão fazendo, né? redução de, redução de custos de, de, custo de confiança e coordenação entre partes de negócio, você pode fazer tudo isso usando blockchain é, e aperfeiçoamento de contabilidade da rede de negócios e da eficiência operacional, então tudo usando o blockchain de novo. Né? E, e você está preparando seu negócio também para o mercado futuro, né? porque vai ser cada vez mais competitivo. Então, empresas que estão entrando em blockchain, inclusive a Amazon, outras empresas que estão entrando em blockchain, sabem que esse é um mercado que está que crescendo. E se você não se preparar para poder estar né, tá nesse mercado, com certeza vai ficar para trás. Né? Então, as empresas estão se preparando para isso. Né? Então, basicamente, como funciona aqui, as empresas estão cada vez mais interessadas aqui em, em cooperar aqui com o Ethereum né? e participar dessa... dessa, dessa... Aliança aqui para poder, né, até para elas se beneficiarem com essas aplicações de blockchain. Né? Então, como funciona? Daí tem tá uma oportunidade para Zscaler também. né? Alguém tem alguma pergunta aí sobre esse, esse ponto, não? Tem uma pergunta, Felipe, sobre Ethereum? Ninguém, ninguém tem pergunta sobre tem Ethereum, não? Aqui. Só um comentário do, do Gilberto falando Falei, que, que, a empresa, que tem uma empresa usando a rede do Ethereum para controlar estoque de mercadorias já. Ah, então. Um exatamente. Exatamente, é. então tem várias aplicações aí que você pode criar, né? As empresas estão usando com certeza e cada vez vão usar mais, né essa é a minha expectativa, a rede do Ethereum está crescendo muito e se continuar assim, realmente a gente pode ter o Ethereum, pode ter pass passado o Bitcoin, agora com esse update do Ethereum né, ser deflacionário, realmente o Ethereum tem um, uma chance agora, na minha opinião, de, de ter essa, essa oportunidade de passar o Bitcoin, mas eu ainda que acredito que vai ser um pouco difícil nesse momento. Né? Então pessoal, é... vamos falar um pouquinho sobre como. Eu estou na fase final agora da apresentação, tá? É... A gente vai falar como, como comprar aqui criptomoedas, como funciona, né? Também sobre, a... sobre as carteiras. Eu acredito que vai ter também um. Vai ter ainda o. Vai ter o sorteio das carteiras aí, da carteira aí, Felipe. Tá. Vai sim, vai sim, André. Se quiser mencionar um pouco aí sobre as wallets, acho que seria bem interessante, até o pessoal entender o que, é que a gente vai sortear. Beleza. Bom, eu vou falar daqui um pouquinho sobre as wallets, né? Existem vários tipos de wallet diferentes. Eu gosto de usar aqui uma carteira de, de hardware, né? que seria um, um, praticamente uma pendrivezinha assim, ó, que você usa. Então você pluga no seu computador, né? Uma uma pendrive dessa aqui, você pode fazer uma, uma transação em Bitcoin, qualquer criptomoeda, Ethereum, Bitcoin, tudo usando de forma segura, né? Eu vou comentar um pouquinho mais como funciona as carteiras daqui a pouquinho e vai ter o sorteio aí do Felipe. É, o Felipe vai fazer ele falando da carteira sorteio da carteira de hardware, né? Então, só falando aqui sobre as criptomoedas, como você pode comprar criptomoedas, né? Então, você compra as criptomoedas em, em em exchanges, corretoras, né? Essa é uma forma que você pode comprar fundos de investimento também na bolsa de valores, né? Você pode comprar o ETF que nem né, o link falou é, e peer to peer, você pode pegar uma pessoa na rua, e falar, ó, oh, pô, vou te, vou te dar aqui $100 dólares, você me envia Bitcoin. Você pode comprar de uma pessoa qualquer e também de corretoras descentralizadas, tá? Mas corretoras descentralizadas você tem que ter alguma algum ativo já na sua carteira para poder usar. Então, eu acho que antes da corretora descentralizada você tem que ter já um operar numa corretora aqui Centralizada. Né? Então existem várias corretoras diferentes. Você pode entrar e tem sites que você pode entrar para ver onde comprar Bitcoin, enfim. Né? Basicamente é super simples de fazer. Né? Você envia o dinheiro para a corretora e vai lá e compra uma quantidade de Bitcoin que você quer. Né? Mas cuidado aqui, né? esse é o recado que, que é importante dar não deixar as suas, as, suas, as suas criptomoedas na corretora, né? Porque se você está na corretora, se a, se a criptomoeda está na corretora, ela não é sua. Né? Então, a única forma de você ter a criptomoeda, ser dono, é se você está tá na, na sua carteira, tá? Esse é um ponto importante de frisar também, porque as pessoas às vezes esquecem que acabam comprando. Até eu conheci uma pessoa aqui na Tailândia e falou pra mim, pô, eu comprei Bitcoin também nessa corretora, tá lá. Falei, pô, mas tu sabe que o Bitcoin não é teu, né? Tá na corretora, ele, não, ele não, é, não é teu. Como assim não é meu? É, ele não é teu não. Se a corretora sair fora do ar, tu perdeu, entendeu? Ah, é mesmo? É, daí... Falei para ele, ó, tira o Bitcoin da, da, da corretora, bota na carteira. Se não vai vender o Bitcoin, tira da corretora. É né? a forma mais segura de, faz, de, de ter o Bitcoin. Né? Então, o uh, lugar de criptomoeda na carteira, né? conforme eu falei para vocês, existem várias carteiras diferentes que você pode uh, usar. Né? Eu tenho várias carteiras diferentes de software, né? é, carteira de hardware, enfim. Então, a carteira, o que, que ela é? Ela tem um código próprio né? que apenas o proprietário as pode acessar. E esse código chamado de chave privada. Né? Então você tem uma chave privada que ninguém pode ter acesso, só você. E com essa chave privada você pode, então, uh, gastar suas criptomoedas. Né? Então a gente tem aqui as, as Hot Wallets, que são carteiras que são online que ficam na, na internet. Você pode... Né, as corretoras também tem carteiras Hot Wallet. E tem carteiras Cold Wallet né, que ficam... Né, offline, por exemplo, essa aqui, até uma carteira que eu não estou. Ela está sempre offline aqui, né? Uma carteira a Cold Wallet, né? Que estou usando. Então, basicamente essa ideia. Então encontra a melhor carteira para você. Né, basicamente, a ideia é até inclusive você ter várias carteiras. Né. Então, a carteira online é armazenada na nuvem, você tem que ter uma conexão com a internet, né, carteira de corretoras. Tem carteira também mobile, né, você pode ter aplicativo do celular, você pode baixar o aplicativo para o seu celular e, e na, na Play Store aí, né? Na, onde você preferir e você pode assim ter a, o Bitcoin na seu próprio celular né e, e também tem carteiras para o computador que são carteiras chamadas aí de software Wallet né você pode estar lá no seu computador como Electron tem a, a, a Exodus também então são carteiras que você pode usar tá a minha recomendação é sempre aqui né usar uma carteira de hardware né? Essa aqui é, é a minha preferida é como eu gosto de fazer porque pessoal isso aqui é, um, é, é, é uma, uma carteira que é cara, né? por exemplo, isso aqui está custando acho que R$ 1.500,00, mais ou menos, uma carteira assim, um dispositivo desse tipo. Né? Mas para mim aqui compensa muito porque a segurança que você tem é muito maior. Né? Porque o que acontece nessa carteira de hardware? A diferença, a diferença dessa carteira para uma carteira de software é que essa carteira aqui, a minha chave, a minha chave privada ela nunca sai da carteira. Né? Então, quando você usa uma carteira de software como essa aqui, ó, por exemplo, como Electron, Exodus, né? a, a chave privada sempre tem o risco de um hacker né? entrar no seu computador e conseguir exportar a chave privada. Né? Com essa carteira, de, as carteiras de, de hardware, não tem como fazer isso, porque a chave privada ela nunca sai da carteira. A transação, a transação do Bitcoin, o Ethereum, qualquer o, criptomoeda que você fizer, a transação é feita dentro da carteira né? e só sai a transação criptografada, sai da carteira é como funciona tá então você não a, a, o computador pode estar infectado com vírus você pode ter um, um, um pior computador completamente infectado se você estiver usando uma carteira de hardware não tem como ser seu Bitcoin se você ter problema com seu Bitcoin né é, então por isso que é, é a minha melhor opção eu posso plugar isso aqui em qualquer computador né com USB e fazer a transação com Bitcoin né? então é como, como que é o ideal então essa é a carteira que o Felipe vai sortear aí na, na aqui na apresentação tá e também tem também a carteira de papel, né, que é você pode gerar uma paper wallet, que também é uma carteira super segura, você vai imprimir, né, a sua chave privada, o endereço num pedaço de papel e esse pedaço de papel você vai guardar numa num local seguro, né? Obviamente, até o papel também ele pode pegar fogo, né, pegar problema com água, enfim, né? então hoje em dia até pessoas estão fazendo isso com, com metal, né? Você gera os, as suas informações num pedaço de metal que mesmo se pegar fogo na sua casa você pode recuperar os seus bitcoins, né? Então essa é outra forma é bastante segura de fazer, desde que ninguém tenha acesso, né? Você bota num cofre isso e ninguém tem acesso, né? Então algumas pessoas gostam de fazer assim também, tá bom? Então de carteira é basicamente o que eu tenho para vocês, né, pessoal? Então estou encerrando a apresentação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta mais sobre Ethereum, né? Posso deixar aí para no final a gente pode conversar também se tiver mais uma pergunta né então é só para falar sobre mim aqui para fechar pessoal tem o um canal no YouTube se vocês quiserem acompanhar lá tá então são mais de 20 mil inscritos tem um grupo telegram também que o pessoal tá sempre falando sobre criptomoedas são mais de 8 mil pessoas lá no grupo telegram e discord de duas mil pessoas né então eu conselho a vocês participarem da comunidade se quiserem olhar lá tô sempre sempre ativo lá falando com as pessoas tá realmente é bem a comunidade está crescendo muito né Eu fico muito feliz de poder montar essa comunidade e ajudar as pessoas a, a conhecer mais sobre esse mercado e entenderem os riscos também né de, desse mercado de como uh, ganhar dinheiro nesse mercado que é um que é um, apesar de parecer fácil né ele pode ser bastante perigoso se você não sabe o que tá fazendo Então esse é, esse é o objetivo do meu canal tá e queria agradecer também vocês aí da esquerda pela, pela oportunidade e também o professor Edgar aí né pela pela me ajudar aqui a montar essa apresentação aqui, porque é o cara que está cara muito bom aí, conhece bastante blockchain, me ajudou a montar essa apresentação também, quero agradecer para ele e pro Alisson aí, pro Alisson e pro Felipe aí, pela oportunidade. Tá bom, pessoal? Eu fico aberto a perguntas aí. Vocês... Espero que você tenha gostado da apresentação. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu queria agradecer a equipe da Zscaler por ter feito esse convite aqui para mim e também pro professora de Edgar que me ajudou a elaborar esse material aqui, ficou muito bacana. Então, pessoal, muito obrigado e a gente se vê aí na próxima.